Quando a pessoa faz o check-in na sua loja, ela está dizendo para todos os amigos dela que ela foi até o seu estabelecimento e, de certa forma, ela está aprovando publicamente o teu serviço, os teus produtos e o teu atendimento. Isso ativa um gatilho mental é, muito importante nos seus clientes, é o gatilho mental da prova. Isso acaba, de certa forma, é, dando credibilidade para aquilo que você faz, afinal de contas, uma pessoa está indicando o seu serviço para os amigos de forma pública. Então é extremamente importante que você configure o check-in da sua loja. E eu vou te ensinar e te mostrar agora como fazer isso. É rápido, prático e muito fácil. Outra vantagem que você tem por utilizar a página do Facebook é que você consegue dar a opção dos seus clientes fazerem o um check-in quando eles vão na sua loja. E você pode até pedir para eles fazerem isso. Então o cliente está lá, pede para ele fazer o check-in e falou: ô oh, amigo, o fulano, tem como você fazer o um check-in aqui na loja para me ajudar a divulgar o meu Facebook? A maioria eu tenho certeza que não vai se negar em fazer isso, tá? É, e para a pessoa poder fazer o check-in na sua loja, você tem que ter a sua página e óbvio que você tem que ter é, configurado a localização da sua, da, da sua loja na sua página. E isso eu vou te mostrar agora já como fazer. Primeira coisa, já logado na sua página do Facebook, você vai ali no canto superior direito, em configurações. Clicando em configurações, você vai na segunda opção aqui, informações da página. Clicou lá em informações da página, você vai descer até a opção localização. Ali em localização, você vai clicar lá no quadradinho é, tem um, um endereço físico, ok? E coloca o endereço da sua loja. O endereço, a cidade e o CEP. Ele automaticamente ele vai carregar aqui o mapinha e vai colocar, vai cravar aqui um pino na, na localização da sua loja, ok? o que, que acontece você tem a opção também se você tiver a sua loja em um shopping por exemplo em uma galeria você clica aqui ó e adiciona um outro local tá aí você adicionou o endereço da do shopping e em adicionar detalhes você coloca aí a informação do número da sua loja óbvio dentro do shopping então você vê é fácil fazendo isso o facebook já entende qual é o lugar da sua loja e já vai começar a liberar para aparecer para você para as pessoas fazerem aí o check-in na sua loja. Você pode até dar uma premiação, um brinde, ou dizer para a pessoa que fizer o check-in, concorre a algum tipo de prêmio, algum tipo de brinde, e incentiva aí as pessoas a interagirem mais e a fazerem esse check-in. Quanto mais check-in as pessoas faz, fazem, mais relevante sua página se torna aí no Facebook. Outra estratégia bem legal para você utilizar com o check-in é instalar um modem, que utiliza o Wi-Fi Marketing. É um modem, um sistema que você instala no seu estabelecimento, que libera o Wi-Fi gratuitamente para os clientes, mediante eles realizarem o check-in na sua loja e preencher um cadastro curto. Quando eles preenchem esse cadastro, eles entram no sistema, entram, é, se tornam um lead, é, do, da, da sua empresa e você consegue entregar para eles anúncios personalizados, você consegue entregar para ele é, convites quando eles ficam a um certo período de tempo sem retornar ao seu, ao seu estabelecimento, consegue também parabenizá-los pelo aniversário, enfim, tem uma série de vantagens que você pode utilizar, não é muito caro, tem vários sistemas que você consegue encontrar, se digitar aí no Google é, Wi-Fi Marketing, você vai encontrar bastante prestadores de serviço e fica aí a dica para você começar a utilizar. Isso é muito legal eu tenho certeza que vai te ajudar bastante a aumentar a frequência dos clientes no seu estabelecimento, aumentar uh, o teu faturamento mensal, porque conforme eles vêm mais no seu, no seu local, compram mais com você, maior o seu retorno. E também aumentar ainda mais a proximidade sua com uh, as pessoas que vão até a sua loja, que vão até o seu lanchonete, seu, seu restaurante, até o seu consultório, até a sua clínica, enfim. Fica aí a dica e até a próxima aqui no canal Clique Logista. Valeu!